E aí pessoal, hoje eu vim falar desse filme assim que tá sendo muito polêmico, que sim, é de uma meio brasileira, que é a Beth de Carvalho, de... é Carvalho? Não, de Araújo. Ela hum, é filha de um brasileiro e é super nova, mas tá nesse ramo e esse filme, que é o primeiro filme dela, deu o que falar. E justamente ela quis fazer esse primeiro filme para chocar todo mundo e ser é um filme assim que não é um filme cuti cuti bonitinho né aqui a gente tem uh, uma professora que é a Emily a gente vê ali que ela tá ou querendo engravidar ou ela não quer engravidar isso que a gente fica um pouco na dúvida ali no começo do filme e ela é um tanto racista pelo que a gente pode perceber ali pelos primeiros minutos e aí as coisas vão acontecendo e é interessantíssimo, porque o cameraman ele faz tudo num take só. Se o filme foi cortado duas vezes, foi muito. É, a câmera acompanhando todo mundo o tempo inteiro. É muito show, assim muito interessante. E que atrizes para conseguir fazer, sabe, funcionar. Né, tudo num take só, e elas ali numa sintonia, numa coisa muito, muito bizarra. Só que as coisas acabam uh, mostrando mesmo a, as caras quando a Emily abre ali a torta que ela levou para esse chá das mulheres. Aí sim, o clube se torna visível e dá para entender o que, que realmente é aquilo ali. E as coisas vão saindo de de, né, assim, do controle, porque elas vão perdendo a cabeça e vai acontecendo uma coisa atrás da outra e tu sabe que sim, que a cena vai seguir sempre com elas, então vai terminar o filme de alguma maneira assim, mas é muito interessante, é um filme, assim, bem chocante e, e bem... Na verdade é polêmico e deve ser falado, principalmente que eles falaram ali de escolas e aí ela queria ter uma escola só dela e só de imaginar que devem existir escolas assim meio camufladas, é bizarro.